E aí, já sabe do que eu estou falando? Com esse pé de soja na mão, o assunto é doença radicular capaz de causar até 16 bilhões de prejuízos por ano aos sojicultores brasileiros. Os nematóides podem inviabilizar uma lavoura inteira, mas já tem produto biológico para auxiliar no combate a esse problema. O nematóide geralmente é invisível aos olhos. E quando se nota olho nu, já está avançado. Na cultura da soja, a gente tem perdas aí variando desde 10% até 90% de perda de produtividade. E em alguns casos muito extremos, pode-se chegar a perda de 100% em algumas áreas. Mas normalmente, nessa rodada que eu fiz, o que eu tenho visto é algo entre 10% a 20% de perda de produtividade. Para ajudar nessa missão, a FMC traz o Presence,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 aumentar ou minimizar o impacto dele nas culturas que, que se tem. né? O nematóide ele é, tem, já é natural também do solo, né? nós só temos que saber quais os nematoides e que tipo de impacto nós teremos uh, para uh, afetar a produtividade do produtor rural. O laboratório móvel do Comando Nematóide percorreu 15 estados brasileiros analisando amostras reais de produtores. Das 1.500 analisadas, Todas tinham nematóides. Temos dois vídeos aqui do Rio Grande do Sul, onde nós vamos ter uma área tratada com o presence, feita no tratamento de semente, e uma área sem o tratamento. Nesse vídeo, a gente consegue encontrar uma alta população de meloidógene, pratilencos e também do helicotilencos, que são três nematóides aí fitopatogênicos, que têm dado bastante problema em produtividade na cultura da soja. Fazendo o comparativo da área tratada com a área não tratada, a gente consegue perceber uma diferença de aproximadamente 70% de redução na população de nematóide. Esse foi um tratamento feito na semente e essa avaliação foi feita com aproximadamente 5 meses após o tratamento. Os bacilos presentes no Presence protegem a raiz e limitam o desenvolvimento dos nematóides. O Bionematicida é uma ferramenta que complementa o manejo integrado em diferentes culturas.